eu sou a professora Gabi Beccani e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Acelera Psi e mais especificamente sobre a minha área focal lá no Acelera Psi, que são as residências e os concursos na área da saúde para psicologia. Bom galera, o Acelera Psi 1, né, na sua primeira versão, foi um sucesso total com a queridíssima professora Monique Mistura, e agora a gente tá aí numa segunda turma do Acelera Psi, né? Agora eu e a professora Rayane também seremos aí uh, mentoras nesse processo. E aí assim, galera, o Acelera Psi, é, ele tapa um pouquinho da angústia que nós professores temos, né? Como assim? O que acontece? É muito, muito comum que os alunos nos procurem, né? WhatsApp, Instagram, ali, fazendo perguntas do tipo professora, eu quero fazer esse concurso e essa residência, vale a pena eu estudar para os dois? Professora, uh, tem livros listados lá nas minhas referências específicas, né, para, para o meu concurso, para a minha residência, como estudar por livros? Eu estudo pelo PDF, eu estudo pela videoaula, quando eu faço questões? Muitas perguntas, gente, que a gente recebe relacionadas ao como estudar, ao como se planejar para estudar, que é angustiante para gente, porque a gente tenta né, responder ali, tenta ajudar de alguma forma, só que é um dificultador muito grande, não dá para gente responder sobre algo tão complexo, que envolve tanta coisa, num Twitter ali, né gente? Num, num parágrafozinho, numa conversa de Instagram e WhatsApp, a gente até tenta, né? Mas é muito complicado. E o Acelera Psi, ele vem como um serviço para suprir um pouco essa demanda, né, de quem realmente precisa, de quem tá começando a estudar, ou de quem já tá estudando há um tempo mais, se sente ali perdido, né, não tá rendendo mais. Isso é muito, muito legal uh, do Acelera Psi. E aí, tapa um pouquinho a nossa angústia também, né, inclusive, desculpe as pessoas que fazem essas perguntas, podem continuar fazendo, a gente vai tentar ajudar na medida do possível, mas o que eu tô tentando dizer é... Essas perguntas de vocês geraram uma demanda diferencial pra gente, geraram essa diferenciação. A gente viu que não bastava a gente mostrar ali para vocês o material, a videoaula, né, meter teoria, sem você saber como usar aquilo ali, né, o que fazer com aquilo ali. Então, o Acelera Psi é um espaço um pouco para isso. O Acelera Psi fala um pouquinho sobre o como estudar, como se planejar, ok? Galera, é assim, é... Dentro da, da área das residências, dos concursos da área de saúde, há algumas especificidades, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre residência para começar? Olha só, residência, diferente de concursos, tem todo ano, né? Comumente vai ter uma exceção ou outra, mas comumente vai ter ali todo ano, né? Então, é um planejamento diferente para um estudo para residência, você sabendo que aquela prova vai acontecer todo ano, ok? Outra coisa que é diferente na residência, comumente... Uh, muitos programas vêm com conteúdos programáticos e referências bibliográficas listadas. Então, tem essa questão também. Poxa, veio referência. Como eu estudo por uma referência específica, né? Como eu estudo quando o edital bota ali os livros, os artigos que eu tenho que ler? Como é que eu faço isso? Outra questão específica da residência, aliás, um ponto bastante positivo. Residência tem muita vaga, gente. Eu vou citar aqui para vocês, tá aqui na nossa apresentação... Vou citar aqui para vocês alguns uh, alguns programas com muitas muitas muitas vagas. Olha só, aqui comecei trazendo algumas informações gerais sobre residência, tá pessoal? Então, o valor da bolsa, né? A residência, na verdade, ela é uma modalidade de pós-graduação ato cens. Então você faz a residência e sai lá com seu certificado de pós-graduação. A residência tem diversas áreas de atuação, tem áreas que a gente nem imagina, né? Então, pode ser atenção básica, saúde mental, atenção à saúde da criança ou adolescente, enfim. São muitas áreas, algumas que a gente nem imagina. A residência, a carga horária da residência é de 60 horas semanais, né? O programa de residência é para PSI, dois anos ali. E a residência configura aí um regime de dedicação exclusiva bora mais ó ah, aqui também uma informação interessante é, fiz um programa de residência professora posso fazer outro pode mas não pode ser na mesma área que você fez o primeiro como assim exemplo pessoal eu fiz residência em atenção à saúde da criança e do adolescente posso fazer outra residência posso mas não pode ser em atenção à saúde da criança ou adolescente tem que ser em outra área ok e duas residências é o máximo que se pode fazer três aí já não pode ok Tá, então a legislação certinha, né, de onde eu tirei aí essas informações para vocês. E aqui o, o, o slide que eu queria chegar, o quantitativo de vagas para residência, que são só alguns exemplos, tá, pessoal, de edital, porque são muitos, muitos editais por aí. Isso aqui são só alguns exemplos, são editais uh, que foram lançados em 2020 para entrada em 2021. Olha só, USP, né? Residência clássica. A USP é aquela que sempre sai na frente. Todo ano a USP sai na frente. É a primeira a lançar edital de residência. Foram 14 vagas para PSI, né? Nesse ingresso 2020-2021. O processo seletivo unificado lá do Ceará, 55 vagas para PSI. O processo seletivo unificado da Fundatec, 43 vagas para PSI. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 38 vagas para psicólogo. Pessoal, isso aqui é o quantitativo de vagas só para psicólogo, tá? Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, foram 41 vagas para psicólogo. Enário, o Exame Nacional de Residência da EBSER, né? E para, vamos parabenizar aqui a Laiane, nossa aluna, que foi nossa aluna e passou em primeiro lugar no Exame Nacional de Residência da EBSER. Foram 10 vagas para a PSI, 10 vagas, mas, galera, a gente aposta que esse exame nacional de residência vai vir cada vez mais com mais vagas, tá? Vieram 10 dessa vez, que foi o, o inicial, né, desse exame nacional de residência da APSER, mas provavelmente outras instituições vão aderir também a esse processo. E aqui o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa, Inovação e Saúde... Esse processo, no momento aqui que é grave para vocês, está aberto, tá? Tá com inscrição aberta, então, importante aí, trouxe aí como um exemplo para mostrar para vocês, inclusive, que tem processo aberto neste momento para quem se interessar, são 15 vagas aí para psicólogo. E outras muitas residências, pessoal, UERJ, Fiocruz, Unicamp, U... várias, várias outras, não dá nem para listar tudo aqui porque são muitos, muitos processos. Isso é um diferencial realmente da residência, vejam esse quantitativo de vagas, galera. É muita vaga mesmo, né? Pois é. E aí, gente, é, outro, outros pontos que eu acho importante aqui citar pra vocês. Vamos entender uma coisa, né? Voltando aí a esse foco do como estudar que o Acelera Psi vai ajudar a gente. Muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com essas respostas que já vêm prontas pra gente. Então... Hoje são diversas as informações que a gente tem, dos mais diversos cursinhos espalhados por aí, de como é a melhor forma de estudar, e faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado para filtrar essas informações, até para não sofrer, né? para achar que necessariamente a gente tem que fazer tudo aquilo que todas aquelas informações estão colocando para a gente. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. É, é claro que essas dicas são importantes, né? realmente pode servir uma outra dica para uma outra pessoa, sim. Claro, não estou desmerecendo isso, mas a gente tem que tomar cuidado para pensar no que daquilo ali se encaixa para mim. No que, que aquilo ali realmente é interessante para mim, para a minha realidade, né? Será que para mim vai dar certo, né? Enfim, então o acelera-se vem um pouco também... Uh, na contramão disso, né, porque o Acelera Psy quer fornecer algo que seja uh, mais pessoal, mais individualizado, ali que veja a história de cada um, as preferências de cada um, enfim, ok? Aqui, gente, eu tô, citei também alguns concursos da área da saúde, tá, hospitalar, aí, concurso da EBSER, concursos diversos de prefeitura, secretarias municipais, secretarias estaduais de saúde, CESA Ceará, Secretaria lá de Alagoas, Secretaria de Saúde de Alagoas, Secretaria de Saúde de Manaus também aí, são alguns ah, concursos, algum, alguns aqui já com banca definidas, outros previstos, enfim. O fato é que há diversos concursos, aqui a gente já saiu da residência, tá? Que A gente tá falando de concurso mesmo na área de saúde hospitalar. Há muitas vagas também dentro desse campo da psicologia, da saúde aí no campo hospitalar também, ok? Então fiquem muito, muito ligados. Uma coisa que é interessante, né, que a gente vai ter tanto nas residências quanto no campo da saúde. Comumente, esses editais vão pedir ah, nas suas referências questões ligadas à SUS, à saúde pública de saúde e à legislação do SUS. É um outro ponto interessante da gente pensar, né. Como eu estudo a legislação? por onde eu começo, como eu faço, eu leio aquele negócio seco ali, eu faço questão, como é que eu estudo a legislação, isso é outro ponto interessante. E é legal a gente pensar o seguinte, pessoal, quando vem uma legislação no seu conteúdo programático, nas suas referências bibliográficas, agradeça, legislação é uma coisa boa de estudar. Como assim, professora? Vamos pensar, gente... Eu falo isso, vocês vão ouvir a professora Monique falando isso, enfim, os mais diversos professores e pessoas que passaram também. É muito comum que a prova de psicologia não seja a prova que nivele todo mundo, né? Na verdade, ela acaba sendo uma prova que todo mundo acaba indo mais ou menos igual. Claro, tem diferenças, tá? Não tô, não tô generalizando aqui, mas o mais comum é que... A prova de psicologia vem com uma questão ou outra que foi tirada do além, que foi tirada do nada, de um artigo X de uma revista desconhecida. E aí você acaba tropeçando, é comum que isso aconteça. Isso é diferente de quando a questão é de uma legislação específica, de uma lei específica, por exemplo, né? Ou de uma regrinha de português específica, que é uma questão de saber ou não saber ali. Então, essa é também uma estratégia, a gente estudar melhor essas outras matérias, garantir ali, fechar português, fechar parte de legislação de SUS, por exemplo, para poder errar umas questões de psicologia que provavelmente a gente acaba errando, né? Então, o importante também é essa estratégia, isso é muito interessante aqui também, pessoal. Confesso a vocês, e aí vou trazer aqui minha história pessoal, uh, quando eu estudei lá a Polícia Civil, eu pensei muito nisso, né? Eu comecei a estudar um ano e pouco antes do concurso de fato, era um concurso previsto, mas que ainda não tinha edital nesse período já, eu comecei a estudar. E quando eu vi que tinha direito penal, direito processual penal, direito administrativo português na minha prova, eu achei ótimo, falei, bom, eu vou fazer uma preparação antecipada, na época eu não achei que seria tão antecipada assim, não achei que ia demorar tanto, né, mas enfim. Pensei, farei uma, uma preparação antecipada, e saber essas matérias, direito penal, processual penal, vai ser um diferencial, porque meus concorrentes provavelmente não vão saber, ou vão estudar só quando o edital sair, né? A gente já sabe que preparação antecipada, ela é aí fundamental, ok? Pessoal, trouxe aqui algumas perguntas que eu já recebi no Instagram, né, enfim, de diversos alunos aqui, vamos responder elas, olha só, primeiro. Tem chance de aprovação com pouca experiência no currículo? Tem. Principalmente em residência, pessoal. O que acontece? Na residência é muito comum que uma das etapas seja também a análise curricular. E eu recebo muito essa pergunta. Ah, professora, mas tem análise curricular, eu não fiz nada na minha graduação. Ah, será que eu vou conseguir passar? Pessoal, se fosse concurso, eu ia dizer, faça. Faça. Sendo residência, eu vou dizer, com certeza faça. Aqui não está te pedindo um mestrado, um doutorado, não. Comumente o que se pede na análise curricular para provas de residência são participação em grupo PET, iniciação científica, apresentação de trabalho em congresso, tá? Então, não deixe de fazer uma prova por isso, tá? Ok? Por favor, não deixe de fazer por isso. Como estudar a bibliografia sugerida no edital, por exemplo, livros ou artigos? Outra pergunta também que eu recebo muito, né? Como estudar uh, por essas referências? E isso é uma coisa que o Acelera Psi pode te ajudar muito aí. E quando o edital não identifica o que estudar, ó, esses aqui são diferentes, né? Uma pergunta, pô, como é que eu estudo quando traz todas as referências? E a outra, quando eu estudo quando não traz nada? Porque tem edital de residência pessoal que não traz absolutamente nada mesmo, tá? Não traz nem conteúdo programático, nem referência bibliográfica, e diz que o que cai é o que você estudou na graduação. Então, olha a importância, né? De você ter um foco do estudo ainda maior aqui, quando seu edital não traz simplesmente nada, fala o que vai cair na graduação. E aí... São questões de informações base, né? Buscar provas anteriores, buscar a banca, ver se aquela banca ali aplicou provas em, em outros locais, né? Ter todo aqui esse, esse cuidado, essa sagacidade. Possível conciliar residência e estudo para concurso? Outra pergunta que eu recebo muito, a pessoa diz, ah, professora, mas não vou fazer residência, né? Vai atrapalhar minha preparação para concurso. Olha, gente, claro que isso não tem uma resposta única, né? Vai depender do seu caso, né? Por exemplo, se você está há dois anos estudando para o concurso X, que está para editar o sair, você vai parar agora para estudar para a residência também? Talvez nesse caso não faça sentido, mas em muitos outros faz, pessoal. A residência pode ser o que a gente chama de um concurso escada, por exemplo. Né? Você faz a residência, mas depois vai... Fazendo outros concursos, foi o meu caso, por exemplo, né, eu estudava para concursos enquanto eu fazia residência e eu emendei a residência em outro concurso. Não acho que é impossível estudar e fazer residência, tem um monte de gente por aí que estuda e trabalha, eu sempre estudei e trabalhei, por exemplo, né, ou fazendo residência ou depois no meu outro trabalho, que aí eu segui estudando para outros concursos ainda. Então, muito cuidado ao pensar como se a residência fosse atrapalhar necessariamente o seu caminho de concurseiro, tá? Muito cuidado. Como estudar legislação? Outra pergunta que surge muito, e aí eu acabei de falar aqui com vocês, né? É muito comum né, nas provas de saúde, concurso de saúde de residência, que tenha questões de legislação do SUS. Já disse para vocês que vocês têm que gostar quando isso acontece, né? Ter legislação em prova é ótimo, porque comumente o copicola da legislação é você saber ou não saber, né? O como, o mais, e mais uma vez aparece aqui, pessoal, esse como estudar, né? Que é algo aí que a gente trabalha também lá dentro do Acelera Psi. Dá para conciliar residência com mentoria, com estudo, filho e família? Acho que a gente já falou um pouquinho disso também. Pessoal, não sei se dá, mas você tem que tentar para saber se dá, né? Eu acho possível sim, tem gente que faz isso, já vi pessoas fazerem isso e terem êxito. Aqui a gente envolve uma questão que é de planejamento e de constância, galera. Constância no estudo. A gente tem que tomar cuidado com as respostas que vem pronta, né? Pois é, só que tem uma coisa que talvez seja consenso, realmente. A constância no estudo ela é fundamental. Então se você estuda uma hora ou duas horas por dia, mas você mantém esse ritmo, mantém revisão, mantém questão, que ótimo. Pessoal, se hoje eu pego a prova, uma prova que eu fiz lá, que eu passei, em um dos concursos que eu passei, se hoje eu pego uma prova para fazer, eu vou mal, eu vou muito mal, porque eu não continuei estudando, eu não continuei revisando aquelas matérias, aquilo não tá fresco pra mim, eu vou mal naquilo. A gente tem que manter constância. Se você manteve constância nos seus estudos, se manteve revisando ali, por mais que sua possibilidade de horas de estudo dia não fosse muito grande, poxa, gente, isso é muito, muito bacana e muito importante. Essa constância é fundamental. Costumo dizer assim, né? Mais ou menos assim, chega uma hora que a sua motivação está até ligada a isso. Por exemplo, ah, eu tenho que sair da praia e nadar até uma ilha que está a mil metros da praia. Nadei, nadei, nadei, aí nadei 800, 900 metros. E não aguento mais, falo, tô cansada, não vai dar certo, quero desistir, vou voltar. Você vai voltar pra praia? Você vai nadar de volta 800 metros? Ou você vai pra frente pra nadar poucos metros a mais e chegar até a ilha? Chega uma hora, gente, que você tá num patamar de estudo, quando já tá, já tá estudando há meses, há anos, que não tem mais volta. Você pensa, poxa, eu já vim até aqui. Olha o acúmulo de coisas, de conhecimento que eu tenho. Para agora desistir, para morrer na praia, né? E, e isso é muito interessante quando você tem a constância do estudo, essa motivação, esse tipo de motivação, assim, digamos, ele também aparece, né? Passei na residência e vou continuar estudando. Meu tempo diminuiu muito. Vale a pena fazer? Pessoal, eu acho que vale sim, tá? É, e aí, claro, a gente traz o nosso exemplo pessoal porque isso é importante até como mentores de fato, né, é, foi a minha realidade. Então, enquanto eu fazia residência, eu também não tinha uma carga horária muito alta para estudar a residência super puxada, mas eu tinha ali uma carga horária, né, que eu separava, mantinha ali alguma constância, principalmente no segundo ano de residência, que foi quando pegou, né, que eu pensei esse trem vai acabar, o que é que eu faço? E quando tinha férias, por exemplo, da residência, eu aumentava mais a minha carga horária de estudo, estudava mais, enfim. É possível sim. Não vai ser fácil, provavelmente, mas vai ser possível. Não vai ser sem assim, obstáculos, sem muitas vezes você pensar em desistir. Faz isso, chega nesse ponto, por exemplo, que eu te falei, você chega num ponto em que se você pensa em desistir, você fala não, eu vou voltar tudo. Não vale a pena voltar tudo, é melhor seguir em frente, né? Isso é muito, muito interessante. Bom, pessoal, deixa eu ver se eu separei aqui mais algum ponto pra para falar para vocês, é isso pessoal, só vou relembrar aqui algumas coisas do Acelera Psi, tá? O Acelera Psi, então, é um programa de mentoria, é um programa que estimula, desenvolve a sua autonomia como estudante. O Acelera Psi fala sobre o como estudar. O Acelera Psi funciona como a troca de informações em grupo, né, então você também vai ter troca ali entre os pares. A gente fala em como estudar, onde conseguir informações, né, informações básicas, Pessoal, há informações básicas que às vezes as pessoas não têm sobre concurso, né? Sobre provas. Então, a pessoa não sabe a diferença da residência para um concurso. Por exemplo, lá no caso dos militares, né? A pessoa não sabe a diferença entre um serviço militar voluntário, temporário, para o concurso de fato. Você vai adquirindo essas informações, né? Ao longo da sua trajetória concurseira, que são fundamentais, tá? Ó, a gente tem três encontros... Em grupo, uh, é um encontro por mês durante os três meses de mentoria, tá? Vai haver aí também três aulas exclusivas, essas aulas, os temas dessas aulas são vocês que escolhem, vem das demandas de vocês. Vocês vão ter acesso ao mentor, ao cronograma de vocês, ao seu edital verticalizado ali, a gente monta esse cronograma para vocês, mostrando o que, que você tem que estudar e a forma de estudar aquilo. Acesso ao grupo do Telegram, né, ali há trocas de informações uh, entre os participantes. Acesso ao Saga, que é um curso muito legal, o professor Alisson gravou aí. E também acesso aos cursos de revisão do Psicologia Nova que, forem, que estiverem no site ou que forem lançados durante esses três meses, tá? Acesso ao nosso banco de provas e desconto também de 20% em qualquer curso do Psicologia Nova lá na nossa plataforma, lá no nosso site. Bom, é isso. Um vídeo breve mesmo aqui para falar um pouquinho pra vocês sobre o Acelera Psi, né? E essa especificação maior do Acelera, no meu caso, que são as residências e a área da saúde. Beijo grande para vocês, até uma próxima.